A vida me presenteou com algumas oportunidades, né? Então uma delas é poder dar voz a muitas das coisas as quais os humanos estão precisando bastante hoje. Então se a gente considera aí que hoje tem essa pandemia aí de Covid, eu acredito que existe uma outra pandemia que já acontece muito antes do Covid, que é a depressão e a ansiedade, né? Que milhões de pessoas... Então, com ele, ninguém fala nada sobre isso, ninguém é, entende que existem formas de você curar isso e ser um ser humano integral sem qualquer tipo de antidepressivo ou qualquer tipo de remédio, mas só de você cultivar um estilo de vida pés descalços aí, como você tanto advoga muito bem, né? Olá, bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras aí com pessoas que vêm se reinventando em busca de uma vida com muito mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Renato Stefani, o irmão aí de jornada, que já participou aqui do Life Hacker Talks antes. Né, falando sobre yoga, falando sobre rituais corpo, mente e alma. E dessa vez a gente vai falar sobre atos ordinários, vida extraordinária. Mostrando que é possível você encontrar pequenos prazeres no dia a dia, pequenos prazeres cotidianos responsáveis aí pela sua verdadeira felicidade. Que Você não precisa buscar do lado de fora, você não precisa buscar em coisas grandiosas, em motivações extrínsecas, basta você olhar para dentro, né, ter aí um mergulho mais interior para que você consiga de verdade nas pequenas coisas, nos pequenos atos aí no dia a dia encontrar a sua felicidade, encontrar a sua plenitude, o seu equilíbrio, então ele trouxe muitas das chaves que ele vem fazendo esses rituais pela manhã, no final do dia, com a sua família, com o seu cachorro, então ficou um bate-papo muito delicioso, muito gostoso, muito pé no chão, pés descalços, que eu tenho certeza que vai te inspirar e que você possa pegar um ou outro ato e começar a aplicar aí no seu dia a dia, na sua vida. O Renato é um cara muito sábio, eu considero ele um, um grande sábio contemporâneo, né? e ele vai trazer para você de uma maneira muito leve tudo o que ele vem fazendo nesse bate-papo super gostoso. Mas antes de ir para o Talk, se inscreva no canal, ative as notificações, assine o podcast que você não perca nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora para o Talk! então Rê, vamos lá! Começando essa nossa conversa, eu sempre gosto de perguntar em vez de quem é o Renato e tal, eu gosto de começar perguntando que problema você está buscando minimizar aí no mundo? Tentando contribuir para resolvê-lo? Cara, que pergunta legal. Que problema eu estou... Tô... Tá, vamos lá. É, cara, então, como você sabe, eu passei os últimos 10 dias lá no Nordeste, na praia de Cumbuco, rodeado de pessoas maravilhosas da minha esposa, do Samuel, né, da Lorena, a esposa dele, que você conhece muito bem. E... A vida me presenteou com algumas oportunidades. né? Então, uma delas é poder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 E aí no, o Augusto, que foi um dos alunos né do Método RecLife lá atrás, da, da turma que eu fazia online E a gente acabou desenvolvendo uma amizade muito grande Então eu sou muito privilegiado por isso de conhecer pessoas no Brasil inteiro E criar essa relação muito próxima com as pessoas às quais eu ensino, né? Estou mentorando dando aulas e tudo mais Eu sempre me coloco, nunca acima, né? Como um professor, uma autoridade, mas sempre do lado Entendendo então, que nós estamos aqui juntos, né? A galera que está aqui, ó, meu irmão chegou, meu pai está aqui também Olha que massa. É, é. Então, com, com, se a gente come, tem essa, intui, essa intuição, essa presença de que a gente está evoluindo junto, né, a coisa muda de, de figura. Então, eu passei esses últimos 10 dias lá com o Augusto, né, que ele foi um, um dos meus alunos, e daí eu fui o aluno dele. Eu fui aprender kitesurf lá em Cumbuco, em Fortaleza. Kitesurf, para quem não conhece, é um esporte que você pega uma pipa, né, uma vela grande, que fica lá no ar. Não é windsurf, é né, kitesurf. E você tem uma prancha tipo wakeboard e você, e, tipo, cara, para mim é por flow aqui. Então, você tá lá. Você é o, o, o ponto central de integração dos elementos Do vento, da água, né, do mar Você tem que observar o balanço da vela Tem que pegar a força no vento Tem que se, se posicionar de forma legal na prancha para poder surfar as ondas É um negócio assim que... Cara, se você quer uma experiência boa Com uma puta de, uma, de uma aprendizagem legal assim, Uma curva de nível bem interessante Experimente esse esporte é? é o meu esporte favorito Mas por que eu tô enrolando tanto falando isso, né, do, do kitesurf, enfim Eu tava lá em Kumbuco, E cara, eu de verdade acredito que o Brasil é o país, assim, fora de série. As praias que tem lá Não tem lugar nenhum no mundo E, cara, todo lugar que eu olhava tinha lixo Lixo, lixo, lixo, lixo É um dos lugares, assim, é que você não faz noção, cara A gente foi na praia de Itaíba Era, assim, um, um cenário Futurista, eu diria Porque, tipo, no horizonte Você via um, um, um parque de energia eólica né, De aquelas hélices maravilhosas produzindo energia Vendo pra praia, você tinha várias lagoas formadas naturalmente O um mar, uma paisagem incrível Lixo, lixo, lixo, lixo, lixo, lixo. lixo Então, cara, eu tava lá nas minhas férias, né, nos últimos 10 dias, e todo dia que eu fui pra praia, eu saía pra correr, e na, na volta da corrida, sempre aparecia impressionante, eu pedia pra Deus, aparecia uma sacola plástica, eu pegava essa sacola plástica e ia catando lixo na praia. Né? Então, uma das coisas que eu advogo pelo mundo, que eu diria pra você que eu, que eu, que eu, que eu gostaria de fazer o um mundo melhor, seria essa concepção desses pequenos atos, do tipo, poxa, eu tô nas minhas férias, o que que custa eu pegar uma sacola plástica e sair catando lixo? Né, aí vem aquela, aquelas vozinhas aqui que não são muito legais do, dos diabinhos. Ah, mas não foi você, você tá de férias, você merece. Ah, mas deixa o outro, o outro que se foda. Esse é o brasileiro mesmo, o brasileiro é um bicho horrível, <risos> que não tem mais jeito, né? Ai, que bosta de país e não sei o quê. Mas aí você tem que fazer aqueles zoom out de todas essas vozes e falar, tá, o que, que eu vou fazer agora pra fazer esse mundo melhor? Né? Eu tava lá com o Samuel e a Lorena, aí eles viram lá, tipo, acho que eles até me perguntaram um dia, tava lá eu, a Nádia, minha esposa, o Samuel a Lorena, lá em, em Cumbuco Eles falaram, ah, mas por que, que você faz? Eu falei, ah, porque se uma pessoa vê o que eu tô fazendo, e servir de exemplo para essa uma pessoa, eu já estou feliz. E não é dizer assim que eu faço para que essa uma pessoa siga de exemplo, né? mas eu faço porque me faz bem. Todos os dias em que eu fui e fiz aquele ato de serviço pela terra, cara, é uma, é uma coisa que uh, eu, eu, eu não sei dizer, mas é, um, um dos dias eu estava lá correndo na praia, né, tipo pessoal com aqueles equipamentos né, que você coloca o fone de ouvido, aqueles para achar metal na praia, já viu isso? Um negócio, tudo mais. É eu falei, tô, ó, o cara lá procurando ouro, eu tô catando lixo, eu tô super feliz. Né? Acho que às vezes até mais feliz que o cara que tá procurando ouro. Né? Quem sabe o nosso ouro não tem que ser mudado um pouco. Né? E, tem, e tem que resgatar essa questão de regeneração do planeta. Então pra mim o que, o que tá muito forte é essa questão dos pequenos atos e da regeneração do planeta. Falei bastante, dei uma puta volta, mas fiz meu ponto aí. Adorei, não, muito bom. Porque é, é até um do tema que a gente, a gente tentou buscar, né o que, que é o tema em comum do nosso grupo lá do Master Soul. A gente tinha falado muito de projetos relacionados à sustentabilidade e tal. Mas o Cadu trouxe muito sabiamente né, essa, essa questão do por sustentar a merda que está, não adianta nada, a gente precisa regenerar, a gente precisa Exatamente. curar né, o planeta. Então, eu acho que tem várias frentes possíveis que você pode trabalhar a cura, a regeneração, seja com uma relação mais consciente é, da, da, da nossa troca com, com a natureza, entendendo que nós fazemos parte dela e não é uma coisa diferente, o homem e a natureza. Né? Porque é infelizmente a gente às vezes pensa dessa forma, que existe um, um fora, né, tipo jogar eu vou jogar isso fora mas fora da onde fora do quê? né uma coisa só então é, e tem um lado também mais voltado que é uma das causas que eu, que eu trabalho muito que é voltado para nossa relação com o trabalho também que é uma forma da gente curar que tá uma relação muito doentia hoje né a, a, a relação que nesses últimos 100 anos a gente desenvolveu com o trabalho de uma relação de sofrimento uma relação de de falta de prazer, uma relação de obrigação, né? Então tem, tem muitas frentes, né? A questão da regeneração do planeta é, ela é ampla o suficiente para que cada um consiga identificar o seu papel, o seu ato ordinário, né? Para conseguir chegar a, a um impacto legal, mesmo menor que ele seja, mas que, que tenha um porquê por detrás. Agora eu queria entender da onde que surgiu. Né, porque eu trouxe aqui o tema, né, atos Extraordinários, <risos> Vida Extraordinária, não é do Ian, galera, tá bom? É do Renato, por isso que eu trouxe aqui hoje o tema. Explica pra galera como é que surgiu esse, essa, esse tema aí, e eu sei que tem, tem muita coisa por detrás, conta um pouquinho a história dele, por favor. Cara, bem legal, legal legal pergunta, acho que nunca me fizeram essa pergunta. Você tem umas perguntas muito boas, cara, eu gosto muito de, de falar contigo, mesmo que a gente não tá no âmbito da entrevista, né, tipo, mesmo trocando ideia. Saudade de ti, irmão, de verdade. <risos> Vamos lá. É... Cara, os atos ordinários foi assim. Eu eu passei por um processo de depressão em 2016 e eu cheguei num ponto em que eu não podia, eu senti que eu não podia confiar nem nos meus pensamentos nem nas minhas emoções, porque eu havia de alguma forma programado meu ego de uma forma tão errônea, né, que todo lugar que eu olhava dentro de mim era uma bagunça e eu não, não via a verdade. Eu, eu tinha um sentimento de que não, nada que eu enxergava aqui dentro de mim era verdade, né. E com esse sentimento, né, de e o que foi para mim uma grande bênção foi o que me trouxe uma uma percepção muito grande do que que é a realidade do que que é esse espaço vazio né que muitos chamam aí de flow alguns chamam de, de, de, de desengajamento do ego né outros chamam de presença cada um tem um nome para isso né mas isso, essa essa experiência me trouxe essa presença então eu comecei a perceber que existia aqui no mundo em que eu vivia muitas possibilidades de eu poder exercitar o que, que é, o que, que eu estava começando a entender que era o amor Hum. Né, de uma forma bem real, não o coraçãozinho do Instagram, mas um amor De uma forma, além dos pensamentos, além dos sentimentos, além das emoções né, Aquele amor universal, aquele amor transcendental eu comecei a perceber que a minha vida começou a... Eu comecei a passar de ser uma pessoa depressiva para ser uma pessoa extremamente feliz né, Cultivando o que eu chamava dos pequenos atos né, Eu percebi que quando eu acordava, eu virava do lado e sentia o cheirinho da minha esposa Abraçava ela e de repente começava a entrar numa oração Que era um pequeno ato que me trazia uma, uma, uma explosão de amor, né? que me trazia uma alegria assim, muito grande, que me fazia muito bem. Né? Quando eu falava assim oh, vamos para vamos, o vamos, vamos passear, vamos passear, vamos passear. Ele vinha aqui, ele estava vindo aqui, está vindo aqui tudo feliz. Né? <risos> ele vinha tudo feliz, né? com a linguiça de fora, da banana do rabinho. Né? Quando eu sentava para escrever os livros que eu, que eu, queria, que eu quis sempre escrever, né? os conteúdos que eu quis sempre escrever, fazer os podcasts. É, conversar com alguma pessoa, pegar, aquilo, assim como eu faço na praia, que eu falei pra vocês, eu faço aqui no meu bairro. Todo dia que eu saio com olhos pra andar, eu vejo lá, é, garrafa pet, lá tinha cerveja, garrafa, sacola, acho que eu pego aquilo no chão e aquilo me dá um puta no prazer. Né? Então foi aí que eu percebi que esses pequenos atos ordinários, né, que o meu ego jamais iria imaginar que fizessem tão bem, eram que estavam me dando realmente uma vida extraordinária. Não o oposto, do tipo, ah, o dia em que eu for milionário, que eu morar na Disney, que eu morar aqui, morar ali, né? aquilo que, que me traria... Felicidade. E estava muito longe dessas grandes escapulações, dessas coisas mega maníacas que o ego trazia. Então para mim foi aí que eu trouxe essa questão. Um dia na meditação veio, né, esses pequenos atos ordinários a efeitos extraordinários, que é o que eu venho falando já há algum tempo nos podcasts e nos conteúdos que eu faço. Cara, isso é muito bom, porque se você parar para refletir, é uma forma muito leve e livre de você ser feliz, né, porque você... Não associa sua felicidade a nada extrínseco, nada externo, nada muito Isso. complexo, nada muito. É muito mais olhar para dentro, para pequenos detalhes, pequenos milagres cotidianos, pequenas coisas, como você falou, né? Hoje de manhã eu tive essa mesma sensação que o Raul. Ele está ali, dormindo, um bocado, né? É o budogzinho francês. Ele. Ele dorme com a gente na cama, né? E, e aí de manhã, ele começa, ele fica muito carinhosozinho, aquela coisa meio ainda acordando. Então ele vai chegando, ficando quentinho, aqui tá frio. E, e se, esse simples ato de acordar, fazendo carinho nele, dando um beijo na Thaísa e tal, é impressionante como isso energiza. E são essas pequenas coisas que se você parar e eliminar todos esses macaquinhos, eliminar todas essas pressões, eliminar toda essa essa preocupação com o futuro, com a ansiedade de estar vivendo né, sempre na frente ou depressivo lá atrás, esquecendo de, de estar no presente, que é o único momento que existe, que importa, como a gente consegue ser feliz com, com pequenas coisas, né? Agora, o meu desafio é conseguir reproduzir isso o máximo de vezes e não me deixar levar, né, por, porque eu me, eu me encontro em várias manhãs tendo um, um ritual ali delicioso, com a minha meditação, meu alongamento e tal, e aí de repente vem... Zzz, Fujo para uhum, fazendo o um lançamento uhum. aqui. Né? E, e uhum. essa viagem fica o tempo todo, né? E, e eu falo, cara, o que, que eu preciso fazer para tentar me manter mais estável, mais neutro, mais equânime em relação a, a esse sentimento de leveza, de simplicidade. Você já conseguiu identificar algumas chaves que te permitem? Ficar mais nesse estado de presença plena aí Cara, eu descubro umas três novas por dia <risos> É um desafio, cara A mente é um, eu não sei, cara Se é um, um, um instrumento feito por Deus Pra ensinar a gente a iluminação Eu não sei o que que é, mas é, cara é, Por mais que você pratique Por mais que você esteja sempre consciente Você está sempre fadado a entrar nessa desconexão né? Não tem jeito, a mente é um, é um Ainda mais na, no, no, na era que a gente vive hoje o coletivo é muito forte, é uma, é uma alienação total, ainda mais... Aí em Floripa você tá mais privilegiado, tem uma energia mais alta, né, mais elevada. Lá no Ceará, lá no Cumbuco também estava bem nesse nível. Mas cara, você chega aqui em São Paulo, é, é sufocante, isso é, é um espaço mental que é quadrado, é rígido, é, é opressor, né, tem medo. E, e, e faz parte também da evolução, de você vai evoluindo, vai se desenvolvendo enquanto consciência, você vai acessando, né, não só a sua mente individual, mas essa mente coletiva. Então, ah. mas assim, eu tenho três... Três chaves que eu ensino para o pessoal que faz cursos comigo, mentorias online também, que eu acredito que são as, as primordiais e o, e, o, e o ponto básico. Tá? Isso eu aprendi por experiência, não, não li nenhum livro. Aliás, uma delas eu li em um livro, e as outras duas foram por experiência. Tá? A primeira delas é voltar a atenção para o coração. Sempre. Então, às vezes vem aqui um nó na garganta, vem uma dor de cabeça, vem isso, né? as pessoas que com, começam a ter um pouco mais de sensibilidade com os seus pensamentos cons conseguem perceber que eles reverberam no corpo também. Então, se você desce essa energia pro coração e faz ela transmutar, né, o coração é o centro do corpo. Os egípcios falavam que era o centro de energia do corpo. Né? Então, se você consegue passar por esse centramento e voltar pro ponto, você vai perceber que isso se transforma. É tipo uma composteira natural que a gente tem aqui no centro do peito. Né? Então, uma delas é voltar a tensão pro coração. A segunda é se imaginar uma página em branco. Isso eu li no livro. Bem legal. Eu não vou saber dizer o nome do livro agora. Acho que é o... eu não, eu não sei nem o nome da autora. posso passar depois para quem quiser. É se imaginar uma página em branco. Né? E a terceira, cara, é ficar consciente da respiração. Então, só, por exemplo, eu foco muito em soltar o ar apenas. Então, o nariz. E aí você deixa a inspiração vir como uma consequência desse soltar o ar. Então você. Então e volta. Né? E, outra, e a quarta, que funciona muito bem para mim, Renato, é caminhar. Pegar o Oros, meu cachorro e sair andando até. Porque o caminhar tem muito a ver com a nossa digestão. Né? De processar, de observar, de caminhar para longe de maus pensamentos, de encontrar bons pensamentos. Então, para mim, a caminhada. É essencial. Então, eu sempre trabalho esse negócio de home office. Não é novidade nenhuma pra mim, assim como com você, né? Que trabalho já há oito anos de oito anos, é oito anos de home office mais ou menos. E cara, o para mim é um ritual. Então, assim, eu, eu acordo, eu faço meu café da manhã, eu vou ando com o Oros, vou no quarteirão, e eu volto para casa mindset trabalho, trabalho. Né? Aí eu termino o trabalho. Eu falo, meu amor, preciso botar as ideias em ordem, ela já sabe, eu pego horas também, volto, dou a volta aqui no quarteirão, ando bastante e volto. Mindset família, mindset relaxamento. Né? Porque senão você também fica louco. E o andar ajuda nesse processamento. Então são essas quatro ferramentas. E falei três, falei que acabei falando quatro. Né? Excelente. E, é, que me ajudaram. Adorei. E são muito práticas e simples, mesma coisa, né? Não tem nada extraordinário aí, tudo que está à sua disposição. <risos> não, é, não, total. Precisa, não, precisa comprar um aplicativo, é brava, fazer um tá... treinamento. Não, nada disso. Super Exato. simples. É. Cara, eu tô percebendo muito isso daqui. É, talvez uma quinta chave mas que esteja relacionada é, acho que você falou que durante essa quarentena aí eu não eu ficou inconsciente a necessidade que eu tinha de me inspirar com a natureza e durante uns quatro três meses assim a gente ficou bem trancado lá porque a gente estava no Rio no apartamento dos pais da Thaisa e, e lá como os pais dela é, já são mais velhos também moravam os avós então a gente respeitou bastante e não assim saia só para descer com o Raul mesmo uhum. Mas a vida estava rolando, né? a gente estava se dedicando forte aos projetos, tocando muita coisa, então tinha alguns lados positivos, mas eu comecei a... a tipo, era de segunda a segunda era o mesmo dia, não mudava nada, porque uhum. você trabalhava o tempo todo e, e não tinha mais distração com amigos, entretenimento e tal, você... Uma né? pane, né? Total, só que você nem percebe, porque você vai só no piloto automático, e aí a gente falou, não, não, vamos tirar um fim de semana agora para ir para Mauá, cachoeira, vamos para uma pousadinha linda e tal, nossa meu nível de energia, de inspiração acho que foi lá que surgiu até melhor esse conceito dos pés descalços e, e aí quando eu voltei era era uma outra energia, um outro ian. então essa exposição à, à natureza para mim ficou ainda mais claro o quão fundamental ela é para mim como ser humano mesmo pro meu, pro meu equilíbrio, pro meu bem estar e aqui em Floripa a gente encontra um lugar abençoado, que é um chalezinho que eu acordo aqui de manhã, tem bambuzal para tudo que é lado, o miquinho que vem aqui, e eu pela primeira vez na vida vi pica-pau, eu nunca tinha visto pica-pau, é Sério, incrível, que legal. porque o, o pica-pau no bambu, ele parece uma britadeira, porque trrr, faz um barulhão, eu falo, eu que direto com os pica-paus aqui, é muito cara, legal. é maravilhoso, então é, você começa a reparar nos barulhos que se você ficar na, na mente louca do, do macaquinho, você nem entende, fala, pô, deve ser obra isso daí, aí você vai observando, vai com curiosidade, e você encontra o pica-pauzinho, Aí de repente você presta atenção na, na folha e via a Joaninha andando, né, pelo pela gota de orvalho. Então, eu acho que a questão da natureza, ela te traz muito para essa pra essa presença e para esse reequilíbrio também que quando você tá numa cidade no um piloto automático, você nem percebe, você você foge completamente desse estado de equilíbrio que a natureza naturalmente te traz. Mesma coisa, botar o pé na grama, para mim é o pé no chão, né, que o Cadu até compartilhou e você também o, o Aquele podcast sobre o, o, é, o, o Earthing, né, que, ele, que ele compartilhou lá, que essa questão do, de botar o pé no chão mesmo, a troca energética, isso tudo, pra mim, me ajuda bastante também. A, eu tô muito assim, macaquinho pra tudo que é lado, eu acabo fazendo <risos> isso. Né? É, o, o ego, ele vira uma estrutura muito rígida, né? ele parece que ele vai engolfinhando a gente, a gente vai ficando pequeno e vai tremendo, vai encolhendo, aí quando a gente volta pra natureza, a gente volta pra nossa exuberância, assim, tipo, ah, voltei. Sobre isso que você está falando, cara, eu tenho algumas coisas a compartilhar. É, primeiro, eu acho que é o, o padrão estático de uma construção feita pelo homem. Então, por exemplo, você está em mim, a natureza, as coisas respiram, né? A árvore tem movimento, as folhas, o sol, as nuvens. O que que, e uma cidade é o quê? Tipo, é tudo rígido. O prédio não se movimenta, ele é rígido, ele não respira, né? É, ele é aquela coisa sólida. Quando você está numa, causado numa casa, assim, não vê nada, assim, não vê ser você vê tudo rigidez, rigidez, rigidez, né? Como que isso programa a sua mente ao longo do tempo? Eu percebi isso muito forte quando eu fiz o meu retiro de Vipassana, que eu fiquei 10 dias né, meditando, você também fez o Vipassana, né? Cara, quando eu voltei eu percebi isso na cidade, né? Como a cidade é uma estrutura que não, não permite o melhor da nossa essência, da nossa natureza é, aparecer né, e vislumbrar. E tem uma outra coisa bem legal, que é embasado em vários estudos científicos, que eles mostram, que exercícios físicos, somente ao ar livre, eles regeneram só o glândula adrenal. Ah, é? A supra que é onde produz a maior parte do nosso hormônio de estresse, né, o cortisol. Ele tem essa função para a gente poder ter um, um pouco mais de é, alerta. É, é o principal hormônio que é secretado quando a gente vai se despertar para começar a movimentar, né, as, a, todas as funções corporais. Mas quando ele entra em desequilíbrio, uma das únicas coisas que consegue regular o cortisol de volta aos níveis normais é as suas suprarrenais, é contato com a natureza. Esses é, é, é, assim dois grupos de estudo, um deles fez exercícios na academia em ambiente fechado e outro ao é ar livre. Estilo Mahamud, estilo César Kurt, né? Sim. O pessoal na natureza conseguiu ter esse esse esse esse esse reequilíbrio do hormônio, o outro não. Perfeito. Muito interessante. Então, animal, animal. Isso é muito legal porque você sempre falou desse, desse equilíbrio corpo mente alma, né? Esses três elementos que eu vejo que são facetas da saúde, né? A saúde para mim holística e uma saúde equilibrada precisa olhar para esses três elementos, né? E dentro eu queria que você compartilhasse um pouquinho dentro desse essa sua reflexão sobre atos ordinários para criar efeitos extraordinários. Como que você combina esses três elementos, principalmente na sua manhã? Aí, na sua manhã e no final do dia, no início e no final do dia. Fala um pouquinho. É. Esse conceito de corpo mental eu aprendi com meu pai, que está aqui assistindo, inclusive. Ele falava que assim, que, ele falou assim, meu filho, né? o homem que é homem tem que, tem que ter o pilar, né? que é tipo um banquinho. Corpo-mente-alvo. Né? E você é o, é o que está em cima desses pilares. Cara, assim, eu vou te falar que um dos cursos que eu dou é chamado Flow, Rituais Matinais e Disciplina na Prática. Eu sou capricorniano, sempre fui um cara extremamente disciplinado, extremamente obstinado com as minhas metas e objetivos a serem concretizados. A Nádia, minha esposa, ela fala que eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos a serem conquistados e que eu vou lá e consigo, e ela não faz ideia como que eu consigo, mas eu sempre consigo. Né? Eu falo que não tem nada de extraordinário nisso, o que tem são os pequenos atos ordinários. Né? Então assim, de manhã, assim como você, pra mim é um tempo essencial. Também peguei essa frase do meu pai, ele fala que é o tempo essencial né, Do tipo, cara, como que eu me sinto? Eu acordo e eu me sinto Então o desde 2012 eu fui incorporando pequenas práticas Que hoje dão um ritual aí de duas, três horas, eu sei que o seu também demora quatro horas por dia que você fala assim que é um presente para você né? Então assim, uh, acordo, primeira coisa, viro, viro pro lado, né observo os meus pensamentos, observo se tem algum sonho E tento processar aquilo já na minha mente consciente já tentando chamar aqui dentro o Renato da Alegria, o Renato da Felicidade. Né? Eu, por muito tempo, eu, eu, eu me identifiquei tanto com o meu Renato depressivo que eu não sabia o que, que é esse Renato da felicidade, da alegria, da expansão, né? da, da abundância. E para mim, eu ainda eu te confesso que é um negócio novo. Né? Então eu tô cada vez mais ficando mais familiarizado com ele. Então eu conecto com esse Renato da Felicidade, que tem aqui dentro, que eu sei que tem aqui dentro. Começo a sentir, né? viro o lado, sentir o cheirinho da minha esposa. Nessas horas o horário, meu cachorro também já sente que eu estou acordando, ele vem pra cama, a gente lá um pouquinho, começo a orar um pai nosso dentro de mim. Aí, se eu preciso dormir um pouquinho mais, eu durmo. Se não, eu levanto e vou né, escovar os dentes, raspar a língua, né, uma prática ayurvédica que é muito boa para já ativar os órgãos, é, é, é, estimular o sistema digestor, e vou meditar. Fico meditando sem horas, sem aplicativo, só coloco meus tapa ouvidos e fico lá presente, né, tentando chegar me, me, me, aquele espaço além dos pensamentos, além dos sentimentos, além das emoções, né, o espaço da consciência. E quando eu chego nesse espaço, às vezes demora, às vezes é rápido. Né? Eu saio da meditação só quando eu chego nesse espaço. Aí eu tenho algumas frases né, que eu escrevo todos os dias, eu coloco em uma folha sulfite assim, que me dão muita energia, me dão muita inspiração. Né? Elas são mais ou menos assim, tipo, é, que eu possa me abrir para o poder infinito de Deus hoje. Né? Eu escolho amar todos os instantes, todos os dias a minha mulher, meu cachorro, minha família, meus amigos, né? Que eu entendo que hoje em dia o amor é uma escolha. Não é uma, aquela paixão desvarada que pega a gente no coração e vai levando. Que nem se um olho de Hollywood, não. Mas é uma escolha consciente que você, através de pequenos gestos você coloca todo dia. Uh, depois dessa, dessa meditação, dessas frases, eu ou vou tomar uma ducha e levo o orto pra passear, né? Já caminhando. Ou eu faço uma prática de yoga. Né, e depois sim, eu tomo uma ducha e vou caminhar com ele. Aí eu volto, tomo um café da manhã e começo a trabalhar. E à noite é um processo assim, bem... Também é orgânico, eu sinto que meu, meu corpo precisa, se eu preciso esticar o corpo de algum jeito, né, pela consciência do corpo que eu fui construindo pela prática do yoga, faço alguns asanas que, que pegam um lugar específico que eu tô sentindo um bloqueio da mente, né, uma rigidez da mente, e aí também pego horas para vou passear um pouquinho, geralmente eu gosto de ficar com a minha mulher, né, separar o horário só para ela, é, a gente fica conversando, a gente não tem TV, né, essa é nossa sala, então a gente só tem uma lareira aqui no mas então a gente fica conversando, fica se curtindo. Nada muito de extraordinário, coisas bem tranquilas, bem simples, mas é, é por aí. E gosto é muito isso. de noite de tomar um banho quente com as pernas para cima. Então deito no box do chuveiro e fico com as pernas para cima para descarregar. carregar. Ah, um essa é nova. Essa é, não conhecia. É, é bem legal, cara. É bem interessante ficar com as perninhas para cima. Assim. Que legal. É. Top. Muito bom. Obrigado, irmão, por compartilhar seus rituais. E tiveram algumas perguntas aí. deixa Vamos interagir um pouquinho com a galera, que eu acho que é sempre legal também. Já vou pegar essa do. Que versão, machado que ele mandou aqui? Depois eu trago o que a galera mandou ali. Olha, perguntou como você lida com hiperatividade? Cara, ótima pergunta. Vamos primeiro definir o que é hiperatividade, tá? Se eu puder escrever um pouco mais o que é hiperatividade para você. É, eu tô supondo aqui no meu, no meu, no meu sistema de crenças que hiperatividade é você ficar muito agitado, ter muitas coisas acontecendo, né? Vamos supor que é isso, tá? É, a hiperatividade, eu acredito que é um estado normal do ser humano que todo mundo deve experimentar, mas tem uma condição. Né? Eu, eu estudo muito o estado de flow O estado onde aquele, onde você perde a noção de tempo e espaço Você se sente totalmente presente né? A vida parece uma dádiva divina E você se sente conectado com o um e com o todo Você perde aquela noção de self né? Para mim isso é o estado de flow E eu acredito que todo mundo que entra em flow De alguma forma quer essa hiperatividade Você tá lá escrevendo de repente você lembra que tem que mandar uma mensagem para alguém Você faz tudo aquilo como se fosse um grande maestro no Uma coisa maravilhosa né? você, você quer esse multitasking, é maravilhoso Mas pra você chegar nessa onda do flow Onde você tá lá Cósmico, lindo, maravilhoso, descendo do <risos> universo, né? tem alguns passos da cidade antes de chegar lá. Né? Que é você começar uma tarefa. Então, o começo do flow é como se fosse uma. Aqui, né, do, da, da esquerda pra direita, como se fosse uma onda de arco que vai se abrindo e você vai lá expandindo, né, o infinito e pro além. Pra você começar aqui no ponto 1, um, você tem que começar a monotarefa. Né, com foco, eliminar distrações e começar com um ponto. Né? Então, assim, quando eu, quando eu, eu sinto que eu, que eu não estou nesse flow, eu estou muito ansioso, muitos pensamentos, o macaquinho está louco, aqui", que nem foi o caso hoje. Né? É, hoje eu fiz as três sessões de mentoria que eu fiz à tarde, uma em seguida da outra. Logo em seguida eu mandei mensagem para você, Publicar aqui no Instagram, instalei o Instagram para mim, o Instagram traz muita ansiedade. Né? O Instagram <risos> eu entro, é cinco minutos e eu já tô... estou. Ah, eu não consigo, é eu ainda não, não atingi esse nível, não. Para mim, o Instagram é uma fonte muito grande de ansiedade. Quando não é para fazer uma live aqui, para poder trazer um conteúdo profundo, fazer uma coisa que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas, eu passo longe. Né? Então, eu estava tava nessa ansiedade. Né? Não sei se essa hiperatividade tem a ver com essa ansiedade. Estava nessa ansiedade. Aí eu senti: tá, o, que, que, o que, que tá me deixando ansioso? Poxa, eu trabalhei agora por quatro horas seguidas sem descanso, atendi pessoas com seus mais diversos problemas emocionais, eu estava lá para dar suporte para elas. Agora eu preciso dar suporte para mim. <risos> Óbvio. É óbvio, ponto Se você sente alguma coisa errada, você está ansioso, tem uma coisa errada com você Você tem que sentir e empoderar disso né? Não na garganta, boca do estômago doendo eu Falei, tal. Peguei o e fui andar Simples Andar Andei até embora Respirando, né, falando coisas positivas para mim Agradecendo pelo dia né, Agradecendo pelo, depois, depois a live que até com o Ian tava morrendo de saudade do Ian né, Super emocionado de estar aqui contigo E trazendo esse, essa questão do, tipo do amor, da alegria né, Do que, que eu consegui conquistar hoje e foi indo, né, dando a cada um passo de cada vez, a cada passo foi decupando um pouco mais até que eu cheguei em casa. Estava um cheiro maravilhoso da cozinha, a ela já estava cozinhando. Cheguei, dei um abraço nela, botei uma música, comecei a dançar com ela na cozinha. Né, e pronto, estava novo de novo. É, é assim que eu lido com ela. Excelente. Para complementar, Riverson, é, o que, do meu lado, quando eu sinto que eu tô que eu estou hiperativo, muito eu percebo isso através das abas que eu abro no computador. Então, eu estou com muitas abinhas no navegador <risos> abertas, mensagem no WhatsApp, no WhatsApp pipocando, é aquele barulhinho insuportável né? da, da notificação. Então, muitas vezes o que eu faço para dar uma segurada nisso tudo é reboot geral. Fecho tudo, deslio o computador, reinicio, e aí eu vou né, uma coisa de cada vez, dou uma respirada, vou, tiro, vou pé descalço ali na grama, Pega um solzinho. Isso daí já, já me renova para depois voltar com foco e, e muito mais assertividade no que precisa ser feito. Então, ó, deixa eu trazer aqui que a Sara perguntou no início: Como conciliar um estilo de vida mais leve e o um enriquecimento financeiro? Essa é ótima. Quer começar? Posso começar. Então. Fazer rodar a é, palavra. Né? Vamos lá. Eu lembro, teve uma fase do meu projeto que eu usava muito o termo. É, milionário, sem milhões. Então, o que, que isso quer dizer? Para mim, queria dizer viver o estilo de vida de um milionário, e aí o que está que por detrás disso? É viver experiências incríveis e fazer o que eu quiser fazer, né? seja lá o que for, mas aí 100% alinhado com os meus valores. E isso não necessariamente estava relacionado ao enriquecimento financeiro, ou a ter muito dinheiro, porque... Você pode acessar experiências, viver experiências únicas, sem necessariamente você ter os milhões na conta. Pelo contrário, até melhor, porque ninguém olha para o lado desafiador e negativo que os milhões trazem, né? as responsabilidades, as pressões. Então, para mim, é um estilo de vida mais leve é um estilo de vida onde você tem mais liberdade, e aí liberdade com todas as suas facetas, inclusive a financeira, não é um estilo de vida onde você tem a dificuldade de de sobreviver de forma confortável. Pelo contrário, você tem que viver de forma digna. Você tem que viver e não sobreviver. Então, a parte financeira, sim, é importante, mas não um enriquecimento desenfreado, sem limite, a qualquer custo, em busca apenas de, do dinheiro em si. Para mim, é, é muito mais uma ordem das coisas. O estilo de vida mais leve vem primeiro, e depois você pensa o quanto que você precisa de dinheiro para patrocinar esse estilo de vida mais leve. Então, para mim, não é um ou outro, é um e o outro, Sendo que o que vem antes, para mim, é o estilo de vida. Adorei, querido. Eu acho que o que você falou é chave, essa questão do... Não é, porque assim, a nossa mente é foda. Né? Toda vez que a gente se identifica com a mente, ela é um padrão binário. A mente é binária, a gente ela não consegue enxergar o arco-íris, ela enxerga só o preto ou o branco. Né? Então é sempre essa lógica do E, né? do, do O, uma coisa ou outra. E quanto mais a gente se desidentifica na mente dos pensamentos, mais a gente fica no presente... Mas a gente consegue enxergar o arco-íris que é a vida no presente, né? E é a lógica do incluso tudo, é abundante. Que é assim que a natureza é: é abundante, né? E legal essa pergunta da Sara porque eu percebi, assim, nos meus últimos anos, que é justamente quando eu tô mais relaxado, quando eu tô, assim, no, nos pontos mais tranquilos, que mais vem dinheiro para mim. <risos> ano passado, eu ia, eu, eu, a gente fez o um casamento, né? E eu tava encarregado de pagar a lua de mel. Eu sempre conto essa história, porque eu, eu tinha só comprado a passagem, não tinha mais a grana pro resto da lua de mel, a gente ia fazer uma jornada aí pra vários lugares do mundo, e eu falando, meu Deus, eu de onde vai vir esse dinheiro? Eu só tenho a passagem, o <risos> que, que eu faço agora? Vou apontar minha esposa, meu Deus, não sei o que, eu só vou casar já vou tomar um pé na bunda, né, meu amor? <risos> aí o que, que aconteceu? Foi muito louco, cara, eu tava, a Nadia ela competiu no campeonato de pole dance no passado, pertinho aí, de onde você tá, em Itajaí, em Santa Catarina, e lá tava eu, cara, numa praia, assim, deslumbrante, no meio da semana, terça-feira, Eis que eu recebi uma ligação, né, nesse lugar, tipo, quando eu tava feliz, assim, tranquilo, conectado com aquela abundância, eu recebi uma ligação e eu, em um pacote só de palestras eu paguei a lua de mel inteira, né. Então aquele dia ficou tão marcado para mim, tipo, cara, é só você relaxar, é só você fazer o seu melhor, é só você estar tá conectado com essa fonte que as coisas aparecem, né. E hoje eu sigo essa lógica da abundância. Por exemplo, hoje, né, eu, eu trabalhei, eu trabalhei cinco horas hoje. Nessas horas que eu trabalhei, eu só fui remunerado por uma hora. Então eu dei, eu dei uma hora de aula de yoga, às 11 horas na pracinha aqui do lado de casa. Todo o dinheiro que eu recebi eu, eu passo direto para o grupo de moradores que cuida da pracinha aqui do lado de casa. Às duas horas da tarde eu atendi uma pessoa no um atendimento terapêutico individual. Né? Não cobri nada, por isso foi um presente. E às quatro horas eu fiz outro atendimento do mesmo jeito. Eu percebo que quanto mais a, a abundância vem na minha vida, mais eu posso dar para as pessoas. Isso é um, um presente muito grande. Né? A gente podendo estar tá aqui, por exemplo, agora. O que a gente está ganhando para fazer isso? Nada. né a alegria de estar tá um com o outro, de poder compartilhar, de poder ressoar junto. Né? Agora quando a gente fica pensando, ah, o que, que eu vou ganhar com isso? não Porque eu vou fazer um lançamento, não, não. a gente perde a essência do que, que é né? Agora quando a gente Perfeito. simplesmente está aqui pelo que é né, As coisas fluem de um jeito tranquilo, tranquila muito gostoso Perfeito, muito bom Tem essa frase aí que a galera fala, né, que quando você tira o dinheiro da cabeça Ele vai para o bolso né? Então uhum. vai fazer as coisas não pensando com essa intenção apenas né, de remuneração Ou de como que eu vou me dar bem, ou como que eu vou me beneficiar Então isso sem dúvida tira esse peso né, e deixa muito mais leve então, ó, deixa eu trazer mais uma aqui que a Cláudia mandou. Ian e Renato, <risos> vocês fazem os rituais todos os dias? Então, posso começar aqui. Faço todos os dias porque isso me energiza demais. E tem dias que são rituais mais simples, tem dias que são rituais mais longos. E o importante é ter flexibilidade para não se tornar uma coisa militar. né? Mas faço todos os dias porque me, me energiza. Você... Re... Todos os dias sem exceção, acabei de voltar lá de 10 dias Estava eu, minha mochila, mala e o tapetinho de yoga do lado Todo mundo sai do meu lado Todo dia eu abro ele e faço minha meditação, meu yoga Mas também, né com muito alto amor muita tranquilidade Dia que não dá, tá tudo bem então eu, eu, minha, minha prática de manhã é, é Oração, cheirinho da mulher, cheirinho do cachorro Ducha, yoga, meditação, passeio né? Quando eu não consigo fazer, o que, que eu faço? Eu vou direto aqui, cheirinho, que é mais fácil E, e ducha né? Ducha gelada, 10, 5 minutos é o que me, eu sei que vai dar o maior... É, como é que eu posso dizer? Maior energia, maior disposição? Né? Maior disposição em curto espaço de tempo, né? Claro. Perfeito. Mas é todos os dias, sem exceção. Mesmo de férias, sem. Se não tem de manhã tem no final do dia. Se não tem de manhã, no final do dia. Bem colocado, acabou de falar. Se hum. o yoga não acontece de manhã, eu faço sempre no final do dia. Então, ó, deixa eu trazer mais uma aqui do, ó, do Jefferson. Sabe dizer, saber dizer não é libertador, mas como praticar isso? No dia a dia de forma leve Quer começar, Rê? Quero, o Jefferson tá fazendo o curso comigo do Flo, a gente teve aula ontem Foi um prazer conhecer ele, que ele veio por indicação sua, né querido? Foi muito legal, O cara é super especial, tem uma história de vida incrível é, Ontem no curso do Flo eu falei exatamente pra ele sobre isso, né, do não Eu tava olhos, né, meu cachorro, ele tem as bolinhas dele né, Então se ele se as bolinhas estavam aqui à disposição, ele tá lá Querendo bolinha, bolinha na um border, cara tem muita energia E eu falo que... Tem uma hora que eu tenho que falar, olhos, agora chega ele melhora tudo tristão, assim, com os olhinhos, vai lá no canto, vai embora, tá? <risos> Mas porque você não coloca esse limite, né? Ele fica na bolinha o dia inteiro. E eu, falo, eu convidei né, o Jefferson, o pessoal que tava fazendo o curso comigo do Flow, falei, gente, quais são as suas bolinhas, né? Quais são aquelas coisas que você fica fazendo? Eu descobri que, ontem eu descobri que eu tinha três bolinhas. É o app do Mercado Pago, fica vendo sempre, se vem mais venda ou não. O app do Gmail, né? <risos> e o app do Instagram. Né? Então aí eu, eu coloquei limites no meu celular pra poder dizer, não, ó, tipo, a partir das nove da noite, chega, acabou. Né? E uhum. hoje a tecnologia ajuda a gente nisso Antes não tinha isso, hoje a gente tem essa possibilidade E a, a questão de dizer não De uma forma libertadora e de uma forma leve Pra mim vem de falar com a leveza A gente tem dois lados entre a gente Tem a rigidez e tem a leveza Se a gente fala com a rigidez, vai, a gente vai receber rigidez de volta Se a gente fala com a leveza, vai receber leveza de volta Então eu falo pro pessoal do curso, né Jefferson eu, se eu, eu falo bastante disso, do general e do hip. Então tenta trazer mais o hippie, né, da leveza Tipo, não, não irmão, tá tudo bem Não, irmão. não é tipo, não general né? Tipo aquele, ah, me traz aquela rigidez, aquela coisa, não, tipo, não, seja firme com isso, né? A união das duas coisas. E falar não é uma arte, né? É uma Eu acho arte. que o que me ajuda, acima de tudo, é falar não com amor, né? e é entender que quando você fala não, é um sim que você fala, né, e vice-versa, e, e que quando você fala não, é legal você pensar no porquê daquele não, né? e às vezes explicitar isso para outra pessoa, porque se você simplesmente fala não e vira as costas, isso pode magoar, isso pode gerar, é uma, uma falta, um gap de comunicação. Mas se você explicar o porquê ou não, muitas vezes ele vai valorizar o seu tempo, ele vai te trazer mais respeito e ele vai te, te ajudar a crescer como ser humano e como profissional também, porque aquela pessoa que fala assim, para todo mundo que chega ali na, na mesa ou para todo e-mail que a pessoa te manda, para todo o WhatsApp. Porque eu lembro que uma época, na, quando eu trabalhava no meio corporativo, eu achava que a velocidade que eu respondia o e-mail de alguém era era um índice de como eu estava sendo produtivo. Olha que loucura, né, cara? Então eu ficava o dia inteiro só respondendo e-mail, ocupado e não sendo produtivo. Porque eu não conseguia falar não nem para um simples e-mail, sabe? Então, para mim, é uma arte fundamental. E se você tiver como guia o amor né, de falar de uma maneira construtiva né, e trazendo o porquê do não, né, justificando o não, você vai minimizar muito... Os estresses e as travas que existem né? na hora de uma pessoa, pô, eu não consigo falar não pra ninguém. E pra mim, a melhor forma de praticar isso é se comprometer a falar um não por dia. Nem que seja para uma pequena coisa, pra uma reunião ou pra um, pra um app, pra uma bolinha, como, como você falou, e acho que isso, como tudo na vida, é prática né? E quanto mais você praticar, mais à vontade você vai ficar e mais benefícios você vai colher no final do dia. É, e o, o... também vale para os nossos pensamentos, né? Exatamente. Passar tanta coisa aqui dentro, a gente tem que falar não pra algumas coisas. Tá tudo bem. Exato, para essas vozes, né? Que você fica debatendo o tempo todo, é, falar não para essas vozes. Isso me ajuda muito também, que essas vozes auto sabotadoras, naquele livro Inteligência é, Positiva, se não me engano, o, o autor ele fala para você dar um nome para essa voz, né? E quando essa voz vem, essa auto sabotadora, existem dez grandes auto sabotadores, né? O crítico, o perfeccionista, tal. E aí você sempre tem dois que são mais fortes. E aí quando essa voz vem essa, essa, esse medo, enfim, essa vozinha demoníaca, você dá um nome para a voz, né, chama de urucubaca o que for, <risos> e você dialoga com ela. E Isso. nesse momento, você fala não para ela, porque muitas vezes a voz autossabotadora está tentando te proteger, ela está tentando te trazer uma segurança em relação a algo, mas que ela, infelizmente, ela não é sábia. Ela... ela Escolhe caminhos que não vão te, te ajudar E aí nesse momento você fala Obrigado, valeu, eu sei que você está tentando me proteger Mas não, chega Isso, Aqui exato. pra frente né eu vou dar voz aqui pra, pra, pra sabedoria Então acho que funciona muito do jeito que você falou Top Então, Rê, é, indo aqui para essa etapa final Eu tenho perguntado pra galera O que que Pés Descalços representa para você? <risos> <risos> Boa Cara, pés descalços, pra mim liberdade, cara Liberdade de poder viver a vida dos meus termos Não nos termos que algum que meio corporativo imputou né? Então, por exemplo, meu dia hoje né? eu, eu dei aula do Flow ontem até as 8 horas da noite Hoje eu acordei, eu, já, eu queria trabalhar, queria fazer umas coisas Mas senti que não, não tinha energia, cara E eu tinha hoje a live contigo à noite Tinha esses três atendimentos terapêuticos à tarde né? Tinha aula de yoga às 11 da manhã Eu falei, tá, o que eu vou fazer? Comecei a só curtir, tomei um chazinho, né, respirei, senti, fui ver o céu, o sol, fui na feira com a minha esposa Depois a gente foi comprar a produto para piscina, ela veio aqui limpar a piscina E tipo, eu feliz naquele, naquela tranquilidade, do tipo, poxa, não, não, não tenho que bater hora, não tenho que é, dizer que eu tô lá 8 horas da manhã para fazer alguma coisa Que de repente não é o que faz sentido para o flow do dia então para mim é esse tipo de verdade, por exemplo Eu não tenho mais feriado faz muito tempo E porque eu construo <risos> meus feriados? A gente decidiu que ia para Com aí passar 10 dias, a gente comprou, a passagem e foi né? E ponto E tamo lá, tamo lá, curtindo, fazendo as coisas eu, eu trabalhei alguns dias, trabalhei, mas tipo Com uma felicidade incrível, que eu falei, não, eu preciso sentar e trabalhar E foi bom, né não, tipo, E aí existe aquela voz também lá do tipo Não, você tá de férias, quem eu falei, Gente, eu tô de férias Mas não é isso, então, eu posso trabalhar, eu quero Trabalhar, né, não é uma obrigação Tipo, eu quero, e foi bem, né então, para mim, os pés descalços é essa é liberdade de reconexão. Porque o, o pessoal fala muito do, da, da desconexão que o ser humano teve com a própria terra, né, de se imaginar algo além da terra quando ele coloca os, o, o, um chinelo, coloca uma, um tênis, né, que você tá, é tipo um isolante, tipo uma fita isolante, que você não, não, não tem mais aquela conexão do, com a terra, que, que eu costumo dizer que o, existe o fio terra nas tomadas, né, que ele é capaz de, de dar uma descarga de qualquer tipo de impureza na corrente elétrica que qualquer não vai queimar o equipamento. E a gente é isso, né? A gente tem dois fios terra, a gente tem dois pés para poder conectar com a terra, para poder é, enviar para ela, para compostar os nossos pensamentos, as nossas emoções e digerir. E, então, para mim, é, é isso. É liberdade de reconexão. Perfeito. Perfeito. Concordo total. E, e o que você falou sobre desenhar os seus próprios feriados, né? Essa liberdade de, de poder transitar entre prazer, trabalho e não ter essas, essas divisões... Essas normas de, de segunda a sexta é trabalho, de tal hora a tal hora é trabalho, fim de semana é isso, férias é isso, férias isso. é fuga do trabalho. <risos> Exato. Isso daí não faz nenhum sentido para a vida, né? uma vez que, no mínimo, você dedica ali um terço da sua vida para o trabalho, outro terço dormindo. Se você se contentar em apenas ser feliz no terço que sobra, é um desperdício muito grande desse milagre que a gente tem aqui. Né? Então cara, demais, obrigado novamente por essa troca então esse, esse, essa imersão pés escala, eu tô fazendo aqui, convidando uma galera um monte de gente lá do Master Soul, vamos trocar ideia aí nesses próximos dias também, o GIF é, veio na segunda, Rê, muito obrigado de novo, seguimos aí na jornada em breve vamos nos abraçar e beijar novamente aí, né, <risos> Certeza. sexta que vem e de novo valeu pela troca aí como sempre Valeu, querido. Nossa, muito bom. Fez, fez a minha noite. Tava, tá muito gostoso. Tamo junto, meu rei. Obrigado. Obrigado, galera, pelas perguntas e seguimos aí na jornada, hein? Grande beijo. Valeu, gente. Que precisarem também, me mandem mensagem, entrem em contato. É um prazer manter o... É, qual é o melhor lugar pra galera te acompanhar? Porque... Fala aí. Agora <risos> fala. eu sempre fico na dúvida se é o Instagram, mas eu acredito que não. Tem o um podcast. Fala aí pra galera é, que é o, a assim, melhor forma de te acompanhar. Entra no Instagram, mas só entra no Instagram para clicar no link da Bill, tá? E lá no link da Bio você assina o e-mail, tá gente? Eu tenho um problema com o Instagram, não é minha mídia favorita Eu sou um cara que me expresso muito bem falando Eu sou um orador bom, eu dou palestras, né? Gosto muito Mas o, o Instagram me suga muita energia A minha melhor expressão é pela escrita, né? Se você for acompanhar digitalmente Ou, claro, o podcast, o podcast é o carro-chefe Eu tenho um carinho muito grande, acesso ser exclusivo. Mas entra no Instagram, clica no link da Bio, lá tem tudo bonitinho E-mail, Instagram, é, podcast, tá tudo lá, beleza? <risos> Perfeito. Valeu, Rei. Obrigado Valeu, até Beijão. breve. Tchau, tchau. Beijo pra mulher maravilhosa aí também. E aí, curtiu esse bate-papo com o Rei? Muito bom, né? Cara, a gente não precisa de muito pra ser feliz. Basta você focar no essencial, naqueles pequenos atos que vão te trazer mais felicidade. E são coisas que já estão à sua disposição, já estão aí na sua frente. Basta você querer enxergar e acalmar essas vozezinhas, esses macaquinhos aí que ficam te tirando desse equilíbrio. Né? E basta você voltar para a sua essência. Então, eu espero que tenha curtido. Espero que tenha feito sentido para você. E se você gosta de conversas como essa, dá uma olhada nos outros episódios aí, porque eu sempre convido life hackers que vêm se reinventando, vem trazendo novas formas de pensar, novas formas de agir, diferente do que a sociedade nos impõe, como certo e errado. Né? São grandes hackers da vida e por isso que eu trago para você aqui de maneira muito prática, muito simples, para que você possa se inspirar, mas também agir, executar e botar em prática aí uma série de histórias, aprendizados e práticas que a gente vem comunicando, tá bom? E se você precisar de uma ajudinha a mais, dá uma olhada nos formatos de transformação na descrição, porque sem dúvida você vai encontrar um formato aí que esteja alinhado com a sua necessidade, seja de reinvenção de carreira, seja de reinvenção de hábitos, seja uma mudança mais holística, sem dúvida você vai encontrar algo para te ajudar, tá bom? Seguimos na jornada e até breve! you <laughs>